Que árabes exploram um vilarejo recentemente bombardeado, onde muitas vidas foram ceifadas. Em um determinado momento da expedição, eles avistaram um ser obscuro saindo de dentro de um edifício em ruínas. Parece um animal desolado, mas só parece. O que é esta coisa que acabamos de contemplar com nossos próprios olhos que um dia a Terra há de engolir por mil demônios? Será que o príncipe do inferno, Satanás, se manifestou pessoalmente entre os homens? Em seguir vemos jovens em uma rua em frente a um pequeno memorial de um veterano de guerra sem se dar conta de que algo terrível está prestes a acontecer. O fantasma do soldado se projetou na sua própria estátua. Mais tarde, descobriram que seu espírito estava ali aprisionado há 27 anos, observando tudo através dos olhos da estátua. Mais tarde, um ritual foi feito e o espírito pôde partir em paz para o inferno. Após um tremor de terra, um homem saiu para o quintal para avaliar se alguma estrutura de seu quintal havia sido danificada, mas o que ele encontrou o deixou intrigado, um enorme buraco na passagem que dá para o interior do quintal. qualquer feito por causas naturais. Sim, ao tentar descobrir a profundidade com uma pedra, um olho enorme abriu naquele buraco. Se o olho é deste tamanho, imagino que se esconde debaixo da terra. Neste vídeo vemos imagens que mais parecem ter saído de um filme de terror como A Hora do Pesadelo. Também parece algum compartimento do inferno onde os condenados são acorrentados. do túnel, vemos um ser obscuro rastejando. O autor do vídeo explicou que é seu irmão que está em um forno rotativo feito de cimento fundido e o homem rastejando é seu parceiro e eles estão vestindo roupas pesadas devido ao acúmulo de poeiras. As correntes são para esmagar o cimento e são usadas como fonte de calor para transformar a matéria-prima em pó. O som realmente é muito assustador. Thank <laughs> you. uma retroescavadeira puxando uma viga de uma enorme torre de tijolos. Repare que ela é sustentada por várias colunas, mas bastou movimentar uma para todo o edifício desmontar em efeito dominó. é que a estrutura poderia ter caído sobre a escavadeira mas caiu totalmente para o lado oposto garantindo que desta forma o operador conseguisse sair ileso. Houve de seguir um jovem britânico foi até o cemitério e investigar o local que de acordo com registros históricos fora frequentado por adoradores do diabo e bruxas que comiam restos cadavéricos sobre os túmulos. Muitas bruxas inclusive foram condenadas à pena capital e ele decidiu fazer isso em plena madrugada quando já não havia uma única alma viva no local. Por isso, ele irá se arrepender amargamente de ter pisado nessa terra maldita. é uma fez algumas coisas Neste momento, ele chegou próximo à sepultura de uma bruxa. Note que há algumas velas acesas, indicando que recentemente alguém teria a invocado no local. Tenho, tipo, aqui, que o... Neste momento, ele ouviu sons de passos. O que é que é isso? Parece não haver ninguém no entorno, mas só parece. O que De repente, uma senhora de capa preta caminha em sua direção. <tos> cujo corpo nesta noite se levantou do caixão <risos> canal onde divulga vários vídeos de seu dia a dia na floresta. Em muitas dessas imagens ele revela a aparição de criaturas desconhecidas. Neste dia ele convidou seu sobrinho Richard para junto dele contemplar com seus próprios olhos tais humanoides. Lá está o velho camuflado e o sobrinho dentro de uma tenda que em instantes atrairá seres curiosos. <risos> This isn't good. O que seriam esses pequenos demônios? vídeo a seguir exploradores de cavernas passaram por um momento dramático após o deslizamento de uma encosta. Um jovem ficou preso dentro de um buraco após o teto rochoso descer um metro. Seus amigos que saíram a tempo, ficaram do lado de fora desesperados aguardando por ajuda enquanto a noite ia caindo e a energia da lanterna do jovem isolado estava acabando. É. É. It's so cold, dude. Oh God. Here's where you gotta go. Under I made it. Oh. I made it. Depois de 8 horas, a água abaixou e ele pôde se livrar da caverna. Minutos mais tarde, o teto desceu por completo e se ele tivesse lá dentro já teria sido prensado e esmagado. Um vídeo muito estranho viralizou nas redes sociais nesses últimos dias. Nas imagens vemos um povo sinistro sendo lavado por uma mulher no Japão. Além da aparência alienígena, o que assusta é a membrana que descola de seu corpo enquanto ele é lavado. Muitos dizem ser fake, mas os detalhes impressionam. 叫唱唱